Oi, formação dos solos e qual o papel dos seres vivos? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, hoje um pouco nublado, uma chuvinha fina, chegando e voltando. Bom para sossegar, ler, estudar e também para plantar. E por conta disso, um sonzinho mais maneiro, uma música relaxante, é o que vai nos acompanhar hoje. E o que é um organismo vivo? Ele tem algumas características. Ele precisa de alimento. Ele precisa dos elementos que, que estão no ambiente, de onde ele vai retirar a energia, e de onde ele vai retirar a matéria também para os seus processos metabólicos. O tempo todo a gente está consumindo alimentos, gastando energia, ou retirando energia desses alimentos, não, utilizando a matéria que está nesses alimentos, cálcio, fósforo, potássio, magnésio, para repor aquilo que está sendo perdido pelo suor ou, ou pelo sistema excretor. Então, o organismo vivo, ele obtém matéria e energia do meio, ele se adapta ao ambiente e também ele se reproduz. Por aqui a gente vai falar de microflora, microfauna, macroflora, macrofauna. E tudo uma ideia geral. A gente deve entrar mais a fundo nesses temas um pouco mais adiante. Os organismos vivos eles vão agir tanto na superfície quanto no interior do solo, das mais variadas maneiras. E talvez a humanidade hoje, somos um organismo vivo, talvez a humanidade hoje seja um motor de transformação mais poderoso que a biosfera Tenha. Vamos falar de macroflora. Macroflora, nós estamos falando de árvores, de vegetais superiores, de gramíneas. Né? Macro, grande, flora, seres vivos, vegetais, né? é, que fazem fotossíntese. Ela pode ter uma função passiva e também protetora do solo. A copada das árvores, ou mesmo a grama, ela vai atenuar a força da chuva ela atenua a incidência dos raios de sol diretamente no solo. A gente já viu isso, o raio de sol batendo diretamente no solo eleva a temperatura, vai, vai secar esse solo e vai eliminar os organismos, os micro-organismos que, que estão na superfície. E a camada vegetal ela vai é, impedir isso, dificultar que isso aconteça. Ela também evita e atenua processos erosivos e atenua a evaporação é, da superfície do solo. A macroflora tem também uma função ativa. Nos processos fisiológicos, as árvores, as plantas, elas vão absorver água e nutrientes, elas vão lançar pelas raízes os exudatos, né? ela vai transpirar também e ela vai jogar água para a atmosfera. Ela vai acrescentar matéria orgânica na superfície do solo. Todo esse alimento que, que as plantas estão produzindo, mais cedo ou mais tarde, a folha cai, o galho cai e retorna é, esses nutrientes para o solo. Ela é capaz, então, de fazer a ciclagem de nutrientes. Vai absorver água e sais minerais do subsolo. Essa água acaba chegando, a maior parte dela, na atmosfera, então, a, a árvore ou a vegetação, Funciona como uma bomba de jogar água do subsolo para a atmosfera. A árvore vai pegar os raios de sol com gás carbônico, vai fazer seu próprio alimento e, e vai dar início, a partir daí, a toda uma cadeia trófica, uma cadeia alimentar. Né? Animais vão se nutrir das árvores, animais vão se nutrir de animais e, no final das contas, fungos e bactérias, com a morte desses seres todos, vão ciclar os nutrientes os nutrientes voltam novamente para o solo, na sua camada mais superficial, eh, favorecendo o desenvolvimento de novas plantas. As árvores e, e as plantas em geral, elas também melhoram a infraestrutura do solo e têm a capacidade de fazer a agregação de solos arenosos. Então, uma duna que esteja recoberta de vegetação, essa vegetação vai segurar a areia, na beira de rio vai acontecer a mesma coisa, retirar essa vegetação, essa areia vai ficar... É mais fácil de ser levada pela chuva ou pelo vento. Isso tudo vai depender também então, da, da densidade, da quantidade de vegetação que tenha no solo. Uma vegetação mais esparsa vai atuar de uma determinada maneira, uma vegetação mais condensada vai atuar de outra. Por exemplo, em florestas tropicais, né, clima quente e úmido, floresta tropical, mata atlântica, é, floresta amazônica a decomposição da matéria orgânica é muito rápida, acelerada pela umidade, pela alta temperatura a, a, e, e pelo sol. A biomassa aérea nesses lugares, né, folhas, galhos, troncos, ela tende a ser maior do que a biomassa no, no, no interior do solo. As raízes. Por que disso? A água está mais próxima da, da superfície, a raiz não precisa ir lá no fundo buscar. Os nutrientes estão mais próximos né, porque a ciclagem é acelerada, as árvores não precisam de raízes mais profundas. Então, acredita-se, estudos mostram, que de 15% a 20% do volume né, da, das árvores numa floresta tropical esteja, assim, né, esteja abaixo do solo. O restante, então, 85%, 80%, 85% é na parte superior. O horizonte... Então, inicial, o horizonte A do solo, ele tende a ser pouco espesso. Aquilo tudo está concentrado ali em poucos centímetros. É 20, 10, 20, 30 centímetros de solo é onde está a maior parte dos nutrientes, porque o processo todo é acelerado. As gramíneas já mudam um pouco as coisas. As gramíneas elas precisam que as raízes é, vão buscar água e nutrientes um pouco mais profundamente no, no solo. Então, o volume das raízes, ele tende a ser maior do que o volume que está na, na superfície do, do solo. Uma maior quantidade de matéria orgânica, então, incorporada no solo. Se tem matéria orgânica mais incorporada no solo, não é raro encontrar um solo um pouco mais escuro na camada superior, por conta da, da, dessas raízes e e dessa incorporação de matéria orgânica. Especialmente nas regiões altomontanas, aqui do sul, sul de Minas, Serra da Mantiqueira, eh, São Paulo e o sul do país, onde a temperatura é mais baixa, a decomposição da matéria orgânica ela é um pouco mais lenta e, com isso, pode-se criar horizontes bastante espessos de, de material mais único, mais orgânico, né? um solo mais escuro. Naqueles lugares de clima seco, porém quente, por exemplo, o semiárido ou o cerrado, as coisas já, já podem ser diferentes. A, na caatinga, uma vegetação caducifolha, ou seja, ela cai as folhas quando a, as condições ficam mais extremas. Elas, para buscarem água, elas vão buscar e principalmente no cerrado, que o solo é mais profundo, as raízes tendem a ser muito profundas, porque elas têm que ir buscar água em camadas mais abaixo. A Caatinga, assim como o cerrado, são regiões de uma menor densidade de árvores e de vegetação. Com isso, uma possibilidade do solo ser um pouco mais exposto na Caatinga, no cerrado, já tem uma associação com gramíneas que, que vai recobrir um, um pouco mais isso, mas nos dois a gente vai ter uma menor é, taxa de incorporação de carbono no solo, por conta dessa ciclagem ser muito acelerada. Os horizontes do, do solo eles vão ser mais fracos a moderados, eles são pouco espessos e, por, cara, com, por característica, pouco carbono incorporado. As raízes, agora de maneira geral novamente, ciclagem de nutrientes, as raízes vão fazer trocas o tempo todo com o ambiente onde elas estão inseridas. Então cátions dissolvidos na, na água do solo, na solução do solo, o que nós estamos falando aqui de, de cátions? De nutrientes. Sódio, potássio, magnésio, cálcio, ferro eles estão dissolvidos nessa água que está incorporada no solo. E as raízes vão absorver essa água e esses nutrientes. E elas vão fazer uma reserva disso no, nos seus tecidos, ao mesmo tempo que está absorvendo a água do solo e lançando essa água para a atmosfera. Elas vão fazer a ciclagem dos nutrientes, como a gente já viu, e outra característica que, que pode acontecer, nos sistemas produtivos, a exportação desses nutrientes. Em outras palavras, as plantas estão produzindo o alimento, por exemplo, está produzindo soja, está produzindo arroz ou está produzindo uma fruta, ou o gado está pastando, está produzindo leite e depois de um certo tempo vai produzir a carne. Isso tudo sai da propriedade, sai daquele local e a gente está exportando nutrientes para outros lugares. Se está exportando nutrientes, nós estamos quebrando a, a ciclagem natural de nutrientes que havia na, naquele lugar. Por conta disso, mais cedo ou mais tarde, ou o solo começa a empobrecer e a diminuir a produção, ou para manter a produção, o produtor é obrigado a retornar com nutrientes, e aí entra o processo de, de fertilização química muitas vezes, ou entrar com estratégias de voltar essa ciclagem outra vez. Que pode ser integração lavoura -floresta, a integração lavoura-floresta, a é, integração lavoura-pecuária-floresta, diversos tipos de manejo, a agrofloresta, né, voltando essa ciclagem de nutrientes para facilitar o, o trânsito. Né, diminui a quantidade de a, a, adubos químicos que você precisa jogar, diminui a quantidade de defensivos ou, se quiser, de, de venenos que, que precisa jogar para manter a mesma produtividade. As micorrisas são uma associação entre fungos e raízes das plantas. E é uma história muito legal essa simbiose, porque a, a, a, nesse processo, o fungo, a hifa do fungo, ele vai muito mais distante no solo. Então ele funciona como uma extensão das raízes das plantas. E qual é o grande lance nessa história, nessa simbiose? A planta alimenta o fungo, é, libera para ele é, nutrientes, então, açúcares. Em contrapartida, o fungo vai buscar, por exemplo, fósforo e água a distâncias maiores que as raízes não conseguiriam. O fungo, aliás, ele tem a, a capacidade de utilizar o fósforo que está disponível, muitas vezes complexado, nesse solo e utilizar esse fósforo e trazer esse fósforo para as plantas o que a planta não conseguiria sem essa associação. Então é uma história de ganha-ganha, todo mundo fica legal. Tá bom, ok, me perdi. Falei demais, tá longo demais o vídeo, então a gente para por aqui e o próximo vai a sequência desse mesmo vídeo falando sobre organismos do solo. Então por hoje é isso, um grande abraço.